Os decks da Arena Lendária ou os decks da Arena 1? Bom, galera, vocês sabem aqui que quando você está na Arena Lendária, você nem desbloqueia nenhuma carta, mas você já, teoricamente, tem disponível para ser desbloqueada todas as outras cartas do Clash Royale. Bom, eu quero perguntar para vocês o que vocês acham que um deck, apenas, na verdade, nem da Arena 1, viu, pessoal? Um deck com cartas do campo de treinamento, por exemplo... O que vocês acham que deve ser melhor se eu fizer um deck com essas cartas e se eu fizer um deck com o restante das cartas do Clash Royale? O que vocês acham que é melhor? A resposta para essa pergunta você pode, inclusive, obter através desse vídeo aqui, que está nos, nos cards do YouTube, na verdade acho que está do lado de cá, que é como criar um bom deck. Por que, pessoal? Porque a resposta, na verdade, depende do sinergismo do seu deck e como você sabe utilizar essas cartas. Se você sabe usar as cartas, se você tem um deck sinérgico, que é um deck que as cartas em si funcionam de uma maneira boa, você vai conseguir uma vitória. Independente dos decks que vocês estejam utilizando, que eu vou mostrar pra vocês, por exemplo, essa vitória que eu fiz aqui na Arena Lendária, com mais de 4 mil troféus, contra um outro cara que também tem mais de 4 mil troféus, usando um deck com cartas lendárias, com X-Besta, enfim. E todas as cartas que eu utilizei nesse meu pequeno deck aqui, foram cartas do campo de treinamento, nem sequer da Arena 1 era, então, para vocês terem uma ideia, eu tinha aqui dentro dessas cartas é, o Bebê Dragão e a, o Príncipe, que são duas cartas épicas. Tinha o Mini P.E.K.K.A, que é uma carta rara. Tinha o Goblin, que é uma carta comum. O Exército de Esqueletos também, que é uma carta épica. Então, na verdade, do campo de treinamento eu utilizei todas as cartas épicas, porque eu achei que elas iriam ter um sinergismo interessante. Eu não utilizei, por exemplo, o Gigante nesse deck. Por quê? Porque o meu Gigante, vocês vão poder notar, ele não tá no nível muito legal, ele tá no nível 8. E, apesar de ser um nível alto, pessoal, pra enfrentar Centros de Vila nível... Oh, centros de Vila... <risos> pra enfrentar outros nível 11, as minhas cartas do campo de treinamento... As minhas cartas do, da, das primeiras arenas estão no nível baixo, estão nos, nos níveis equivalentes de um nível 10, tá? Que são cartas raras no nível 8 e cartas comuns no nível 11, mais ou menos, nível 10 e nível 11. Então, basicamente, vocês podem ver que nenhuma dessas cartas, e as cartas épicas, esqueci de, de, de dizer, estão aqui no nível 4 e no nível 5, as minhas cartas épicas. Então, nenhuma dessas cartas era um nível muito superior ao do meu oponente. Na verdade, algumas cartas do meu oponente aqui são cartas superiores no, em, em nível de equivalência às minhas. Mas vocês vão ver aí que o deck de XB do meu oponente, apesar de ter começado melhor aqui, depois que eu comecei a entender um pouco mais o deck, até porque essa era a primeira vez que eu estava jogando com esse deck, eu consegui... Consegui um resultado mais interessante e consegui a vitória por 1 a 0 E basicamente, o meu método para chegar à vitória foi ficar pressionando o meu oponente para ele ter que ficar defendendo constantemente e não ter nunca elixir para utilizar X-Besta. E foi assim que eu consegui ganhar aqui do Jalo. Bom, vamos para mais uma batalha para eu fazer aqui o que vier na minha mente. Vocês sabem, eu não tenho muita histórico eu não tem um histórico muito bom de batalhas gravando mas vamos ver o que a gente consegue aqui só para vocês entenderem que você não precisa de cartas de arenas é, muito acima das suas para você ter um bom deck então eu vou começar com o bebê dragão é, no modo recuado aqui e o que, que eu quero dizer com isso bom basicamente pessoal é, aquela série que eu comecei do iniciando no Clash Royale quer dizer que aqueles decks que eu estou apresentando para vocês naquele naquela série Podem ser decks para vocês utilizarem em qualquer das arenas Então você não precisa necessariamente utilizar determinado deck em determinada arena Você pode fazer substituições e obter resultados super interessantes, beleza? Então vai a dica para vocês e por enquanto eu tô conseguindo falar e jogar Mas vamos lá é, O que eu tenho aqui? Vou colocar com o meu Bombardeiro Recuado, que é uma tropa bem lenta E vou preparar aqui o meu Príncipe, beleza Vou matar essa princesinha aqui com as minhas flechas Show de bola. E ele, lá vem ele, lá vem ele. Nossa, esse tronco. Esqueci que ele tava com tronco, velho. Esqueci que ele tava com tronco, mas ainda sobraram dois esqueletinhos que mataram ali. O corredor do meu oponente. Beleza. E eu não tô conseguindo usar o meu príncipe por enquanto. Então, vamos lá. Deixa eu me concentrar um pouco mais aqui, pra ver se a gente consegue mais uma vitória utilizando esse deck. Só pra provar pra vocês que eu... Consigo ganhar na Arena Lendária de alguém que... com apenas tropas do campo de treinamento. Beleza. Matar a princesa. Não vamos deixá-la viva. Não a deixaremos viva. Lá vem corredor. Eu vou meter um mini P.E.K.K.A. deveria ter colocado um mini peca na verdade. Ah, mano. O cara tá botando muita pressão. Não tá conseguindo. Não tô conseguindo juntar elixir. Mas na hora que isso daqui... Na hora que isso daqui ficar no dobro de elixir, eu acho que eu vou conseguir alguma coisa. Beleza, mudamos o nosso de ataque. Agora vamos atacar o lado esquerdo. Porque é um lado que tá mais vulnerável, aparentemente. Beleza. Flecha aqui. Bombardeiro aqui. Ok. O cara consegue colocar... Olha só, ele tá bem treinado. Ele consegue colocar com muita inteligência esse golem de gelo na defesa, cara, consegue muito bem colocar esse, esse golem de gelo na defesa tá funcionando muito bem essa estratégia dele vocês podem ver que ele dá um kite que a gente fala, né, que é atrair as tropas do oponente pro outro lado e agora ele vem com tudo pra cima de mim ele consegue atrair as tropas as minhas tropas pra darem a volta na vila, e isso é excepcional galera Fica a dica pra vocês, aprendendo com os seus oponentes. Essa estratégia de kite, olha só. Chegamos com o nosso príncipe. e Vamos levar a torre. Eu joguei essas flechas aqui, galera. Foi meio que na prevenção, tá? 4, 3, 2, 1, vamos ganhar? Beleza. Eu não entendi o que aconteceu. O que ganhamos... Colocamos pressão com o nosso príncipe no final e acabamos virando o jogo totalmente. Pensei que ia perder porque eu estava com pouca vida e ele poderia ter feito um combo de corredor, mas vamos finalizar o vídeo de hoje demonstrando de fato que apenas com essas cartas aqui, pessoal, do campo de treinamento, a gente consegue montar um deck. Aqui, ó, pra acima de 4 mil troféus você se dá bem. Acima de 4 mil troféus, a única carta da Arena 1 que eu estou utilizando é o Goblin. Mais absolutamente nada. Então, fica a dica de deck pra vocês. Vocês podem ver que as minhas cartas épicas, apesar do Bebê Dragão estar tá quase indo pro nível 6, a maioria das minhas cartas ainda estão no nível 11, o que é o equivalente pra você que está no nível 11 aí. Então, tô jogando de igual pra igual com qualquer nível 11 que eu possa encontrar. Talvez colocar aqui o um Gigante, se você tiver ele num nível legal, que se o meu Gigante, por exemplo, fosse nível 9, eu talvez colocaria ele no lugar do Príncipe. Mas é um deck que tá funcionando. Fica a dica para você. Tá funcionando inclusive aqui ó, 4.108 troféus, consegui ganhar duas consecutivas com esse deck, fica a dica, pode ser uma alternativa interessante. Demonstrando que de fato, se você sabe utilizar as cartas, se você tem um deck sinérgico, se você consegue fazer uma estratégia interessante, não interessa quais cartas você vai colocar, você vai conseguir bons resultados. E é isso, fica a dica então, de modo geral, o que a gente pode absorver disso é que a gente, com bastante treino, nós podemos alcançar o que a gente quiser. Não só no Clash Royale, mas em absolutamente tudo na nossa vida, se a gente treinar, se a gente se dedicar, é o sucesso que está reservado pra gente. Então é isso, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, gostou do conteúdo, quer dar alguma ideia, quer falar alguma coisa, deixa aqui nos comentários o vídeo pra eu acompanhar o que vocês estão achando. Falou, um grande abraço do Gordinho, galera! E até a próxima!